Bem-vindos a Cialdann Bradstreet. Você sabe se o seu relacionamento com os seus parceiros comerciais tem algum risco legal ou está colocando a sua reputação em perigo? Hoje, a corrupção e a lavagem de dinheiro são grandes preocupações para os negócios, pelo grande impacto negativo à reputação e ao valor das marcas. A Cialdann Bradstreet é parte de uma rede mundial com mais de 170 anos de experiência de mercado. Uma referência na gestão de dados e na análise de riscos financeiros, legais e comerciais. Estar em dia com as normas, regulamentos e leis locais e internacionais relacionadas à compliance evita riscos e sanções graves. É por isso que a S.A.U.D.A.N. Bradstreet criou para você o Compliance Watch. Compliance Watch é uma plataforma online que te ajuda a simplificar os processos de compliance e do diligence. Ele te dá informações sólidas para tomar decisões baseadas em padrões internacionais nessa área. Além disso, o Compliance Watch permite que você mesmo realize screenings individuais ou em in lote para identificar rapidamente e com segurança pessoas físicas ou jurídicas involucradas em atividades ilegais ou outras ações que podem colocar em risco a reputação da sua empresa. Você terá acesso a centenas de fontes internacionais de informação, em uma só plataforma. Consulte mais de 400 listas de sanções, de pessoas politicamente expostas e notícias negativas. Sofisticados algoritmos exclusivos permitem processar em grande velocidade coincidências de nomes, reduzindo falsos positivos e aumentando bastante a efetividade dos resultados. Além disso, você pode fazer o download de relatórios para consultá-los a qualquer momento e para respaldar as suas auditorias. E, se você quiser, podemos integrar o Compliance Watch a praticamente qualquer plataforma interna por meio de APIs. Com a Seattle Down Bradstreet, você pode conquistar um crescimento sustentável e criar relações comerciais mais sólidas e transparentes. Proteja a sua empresa com Compliance Watch.